Boa tarde amigos, é, hoje eu vou fazer um vídeo aqui, eu vou dar uma demonstração aqui de uma magia é, para o pessoal aí ter uma ideia de algumas coisas que pode ser feita. eu vou caçar um veio de água com as e essas aqui são as varionicas que estão na minha mão aqui eu vou caçar um veio aqui e vou dar uma demonstração de algo novo então é uma magia o pessoal aí tem uma ideia aí que deu o vídeo então é variônica me dá a direção de um veio de água aqui eu já passei o comando para elas para me dar a direção de um veio de água eu vou dar o terceiro passo, no terceiro passo elas vai me dar a direção Lembrando aí o pessoal aí, que eu prometi uns um vídeos novos esse ano, umas coisas novas. Então, ó, um, dois, três. Ela já me jogou para baixo. Então eu vou ver para cá onde está esse vídeo. Aqui ela cruzou. Bem aqui eu vou fazer um circo aqui eu fiz o circo onde está o veio, eu vou voltar para trás, vou conferir ele ela cruzou bem no centro do circo as varas estão tá cruzadas Agora eu vou mostrar para vocês aonde fica a beirada da área de conflito. Por exemplo, aqui, ó, eu estou no veio da água. Eu vou sair do veio. Ela vai descruzar. Aqui agora ela cruzou, porque aqui é a beirada. Esse risco que eu fiz aqui, ó, para cá é uma área de minério. Então veja bem: a hora que eu atravessar esse risco para lá, a área vai ficar cruzada ó, ela cruzou, ela continua cruzada, por quê? Porque isso aqui não é veio de água, aqui é uma área de minério, ela só vai descruzar a hora que eu sair de dentro dessa área de minério, aqui ela descruzou, então ó, dá mais ou menos 10 metros quase de um lugar no outro, largura, essa área daqui, ela é uma área de água, vou mostrar aqui para vocês verem que ela é uma área estreita. Quer ver? Ela é estreita. A hora que eu sair de dentro dela, as varas vai cruzar. Aqui as varas cruzou. Porque essa parte para cima aqui já é a área de minério. Essa parte estreita aqui, que dá mais ou menos uns 3 metros, 2 metros e meio, 3 metros. Isso aqui já tem outro veio de água aqui. Se eu der outro comando aqui, eu acho outro veio aqui. Agora... É isso que é importante o pessoal prestar atenção aí nos vídeos, porque não é só você achar o veio de água, por exemplo você tem que achar a área de minério, essa área que é de minério, a próxima na frente é uma área de água, a próxima de lá é outra área de minério e assim por diante, o planeta inteiro é feito desse jeito, isso é energia, então essa energia que está aqui, ela não é de água Por quê? Porque as varas aqui cruzam e fica cruzadas Não tem nada a ver com água aqui Aqui eu estou andando um trecho grande aqui ó, Com elas cruzadas, não tem nada a ver com água Aqui acabou ó. Agora, a hora que eu entrei na área de água Ela descruzou e não vai cruzar Ó, ó tá vendo? Estou andando, está aberta Ela só vai cruzar a hora que eu estiver em cima do veio Aqui é a cabeça do veio então aqui é o lugar de você for um poço. Então o pessoal que quer aprender a marcar água, tem que prestar muita atenção nesses detalhes. Achou o veio d'água, cruzou, você pega, você pega aqui em cima, você pega em cima, viu? Você pega em cima dele, você dá uns três passos à frente, ó. Você vê que ó, ela descruzou, agora vocês vão ver que ela vai cruzar de novo porque daqui para frente daqui para lá já é uma área de minério o veio d'água está só aqui dentro desse pedaço aqui ó e como eu estou prometendo vocês esse vídeo hoje é um vídeo curto é mais ou menos uns 8 10 minutos e nós já estamos aí com 5 minutos é, aqui, ó pode vir bem perto dele agora pode focar mais ninho, ninho. não, pega o risco assim o redondo inteiro dele então, tá meio inteiro. Pegar mais por 100 mil ó. aqui é onde vocês estão vendo aqui tá um círculo aonde eu marquei a cabeça do veio Agora, eu vou fazer uma magia que não tem nada a ver com as varionicas agora. Eu só cacei o veio com elas. Agora, o que eu vou fazer agora, eu garanto que ninguém de vocês viu em vídeo nenhum por aí. Porque praticamente ninguém ensina essa, essa parte. Aqui, ó, agora o Edson vai filmar. Eu vou deixar as varas aqui do lado. Não, vou deixar do lado. Caramba, já tá duro, hein? Agora não quer nem fincar. Agora ó, vocês vão prestar atenção. Presta bem atenção. Pera eu tô, eu tô fazendo sombra. Eu vou ter que vir, ó. Vai de lá. Não, aí, acho então. Agora vocês prestam atenção no que eu vou fazer aqui dentro desse, desse, desse redondo aqui. Desse circo, ó aqui, a minha mão tá aqui ó, vou fazer ó, e e e vou fazer isso aqui ó, esse veio de água não tá mais aqui agora, essa é a magia, esse veio não tá aqui mais, e eu vou mostrar para vocês, as único, que ela não vai cruzar mais em cima desse veio de água. Então, esse não tem nada, essa que eu acabei de fazer agora não tem nada com as varinhônicas. Esse aí é simplesmente com a minha própria energia. Então, agora, ó, eu vou ficar os três passos atrás. Ó, vocês vão ver que eu vou andar com ela. Ó, um, dois, três. Estou em cima do circo. E as varas não cruzam. Por que que elas não cruzam? Porque eu tirei, eu tampei esse veio. Esse veio tá tampado. Eu posso ir embora, posso qualquer um pode voltar aqui que não acha ele mais, a menos que eu devorvo ele. Então essa é uma magia. E qualquer pessoa que treinar bastante, caso as que pode chegar a um estágio bem adiantado pode chegar um estágio que ele não precisa não vai precisar mais das variônicas então eu vou conferir mais uma vez vocês verem. Eu, eu vou fazer outro comando ó Variônica, me dá a direção de um veio de água um dois três ela já mandou para o outro lado ó. não elas não mandou, elas estão tá fazendo eu andar em circo porque não tem não tem veio mais dentro dessa área então que vocês viram o que, que aconteceu aí, ó Qualquer lado que eu for, elas vai virando elas vai virando e eu vou virando, eu vou virando e elas vai virando como você está como dizendo para mim que não há mais veio aqui vocês entenderam? então presta atenção no vídeo o comando que eu dei aqui dentro dessa área aqui, que era para ter um veio de água, não tem um veio de água mais. Porque eu, eu tirei ele, eu tampei ele. Então o comando que eu dei para as varas, eu vou andando, as varas vai virando. O Edson tá filmando, tá vendo? Eu tô andando ao redor e as varas vai virando ao redor. Todo lado que eu andar, as varas vai virando ao redor. Por quê? Porque elas não achou mais veio aqui. Agora... Eu vou fazer a outra parte. Agora o Edson vai filmar bem perto. Vocês prestem atenção na mão. Vou deixar as varas do lado aqui para não dar interferência. Vou, vocês prestem atenção na minha mão. Ó, Eu vou trazer a mão para cá. E vou fazer isso aqui. ó. O veio está devolvido aqui. Agora vocês podem passar um comando para a variante que ela vai achar esse veio de água. Então eu vou mostrar para vocês. Isso é magia. Esse já é. Quando eu tiro ele aí, volto ele, já é magia. Ó, então o Elcio está filmando. Para vocês prestarem atenção. Ó. ó, um, dois, três. As varas já cruzou em cima do veio da água. Porque eu devolvi ele aqui. agora se eu der o comando para as variônicas igual eu fiz aquela hora ó, eu vou fazer o comando daqui, variônia na direção do um veio de água ó, um, dois, três ela já me deu a direção é só eu andar reto chegou em cima do veio ela cruzou porque aqui é o veio, se eu der um passo para frente ela descruza então lembrando aí o pessoal que esse ano nós vamos ter muitos vídeos bons eu vou fazer uns vídeos aí como levitar como a pessoa se erguer no ar Pelo pensamento é, Primeiro vamos começar Treinando aí com as mãos A pessoa levitar as mãos sem fazer força Então eu vou fazer Uma demonstração de, de grandes vídeos E é Tudo é magia Esse aqui da água É uma coisa que vocês podem treinar Podem aprender Agora só que eu vou já avisando Precisa estar tá com uma energia muito boa e concentrar muito para fazer isso aqui. E pedir o pessoal aí que tiver interesse aí das varionicas aí, ó. Essa é a número 2. Essa é a carro-chefe nossa, a que nós mais vende Ela e é a de cobre. Então aí o pessoal que tiver interesse, a descrição está embaixo do vídeo. Um abraço aí aos amigos, um bom começo de ano, até o próximo vídeo. Maurício Mococca e o São Edson.